Olá, pessoal, me pediram para falar a respeito do nervosismo, né? O que é um nervosismo? o nervosismo? Nervosismo também tem muita coisa a ver com a própria ansiedade, mas o nervosismo tem um componente a mais, que é a agressividade. Né? Então, o nervosismo ele está a um ponto acima da própria ansiedade, onde já existe quase um descontrole emocional a pessoa que estiver nervosa naquele instante se alguém falar alguma coisa errada ela pode deflagrar e fazer coisas que não são boas pode bater em alguém pode brigar pode né um monte de coisa ou pode ir chorar cada um vai reagir de uma maneira conforme foi criado na sua infância então é uma depende da estrutura de pensamento dessa pessoa uma coisa bastante importante que nós falamos aqui é tudo é fácil de ser resolvido tudo é muito simples é quando eu observo o que está acontecendo. Então, para que você possa realmente mudar você, tirar esse nervosismo, tirar essa ansiedade, ou a raiva, tudo isso. Todas essas emoções ela tem uma função, elas fazem algo que dá a impressão que está te ajudando, mas na verdade não é. Porque ela vai controlar você, não é você que vai controlar. Né? A raiva dá vontade de você quebrar a coisa que está te incomodando, aquele que te irritou, dá vontade de ir lá chutar então cada padrão de comportamento tem uma um entendimento um sentimento diferente pela mesma emoção então o que eu falar aqui de nervosismo talvez seja diferente para mim do que para você que está me ouvindo tá mas as emoções negativas elas nos atrapalham elas nos derrubam elas nos fazem sentir mal elas nos matam né traz taquicardia traz Psiuríase, traz é, gastrite, traz vitiligo, traz tudo quanto é coisa, câncer. Então tá, então, muito bem, e aí, como é que faz, Afonso? É simples e é complexo, é como parar de fumar, é como querer emagrecer. Nós temos que observar aquilo que eu estou sentindo, e se eu quiser realmente parar com aquele é sentimento, tem que perguntar por que eu estou sentindo aquilo. O que foi que me fez sentir aquilo? Né? Ah, eu tô com raiva porque o cara falou que ia chegar aqui às 10 horas, ia me pagar, eu ia pegar o dinheiro, eu já ia pagar outro, agora tô nervoso, estou aqui com raiva, vontade de matar o mundo. Então, por que ele está bravo? Porque, você, porque ele chegou atrasado ou porque você não vai conseguir pagar? Ou porque você se sentiu enganado? Então, quando você descobre o porquê, já fica mais fácil. Ah, eu estou... Bravo, tô nervoso porque o cara não vou conseguir pagar a minha conta lá na frente e é uma conta para pagar no banco. Bem, você fica bravo, você ficar nervoso, ficar irritado não vai adiantar nada. Talvez você perca o seu almoço, talvez você perca um amigo, talvez você perca o respeito das pessoas da sua família, talvez você seja visto de um modo pequeno. Então, o que você deve fazer é respirar fundo. É uma coisa que eu faço. Respira fundo, dá uma cuspida naquela sentimento negativo. E segue em frente. Tá? Então, não deixe aquilo entrar em você. Nós chamamos de consideração interna, né? identificação interna. Quando eu me identifico com o problema, não tenho o que fazer. Tá? Você ficar nervoso, ficar estourado, bravo, não resolve nada. Pelo contrário, vai só piorar. Então é de uma boa inteligência. É de um bom alvitre, você fazer um controle e continuar. Faça uma meditação, reze, ore, né? fala com Deus e o Senhor. Cara, aí como é que é, meu? Me ajuda aí porque a coisa está feia, não estou dando conta. Dá conta. Porque eu tenho que ser o amo de mim. Eu tenho que aprender a comandar os meus sentimentos, as minhas emoções, as minhas sensações. Não é. É possível. É. Depende só de você. Então, respire, descanse, relaxe e vá em frente. Garanto para você que você consegue. Uma questão de treino. Comece a experimentar e a vida vai ser melhor. Você vai ser mais admirado e mais respeitado. Beleza? Pura, pessoal. Faça um dos nossos exercícios, né? Entre no nosso site, lá e veja quais exercícios que estão lá à tua disposição para você mudar a sua vida. Grande abraço, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo, é, dá um like aí se você gostou ou não gostou. Passe para outras pessoas. Muito obrigado, até a próxima oportunidade.